E outro assunto que a gente tem que ficar muito de olho É o perdão que o Congresso Nacional aprovou para as igrejas As igrejas, muitas igrejas têm dívidas milionárias Milionárias as igrejas é, Dívidas fiscais Dívidas fiscais Porque é o seguinte, gente as é, igrejas, elas têm uma, uma isenção de imposto, popularmente falando é isso, por exemplo, igreja não paga IPTU, igreja não paga ICMS, não paga imposto de renda, são imunes a esses tributos, a esses impostos, não pagam, mas as contribuições previdenciárias, ou seja, o que as ingresas, igrejas gastam com seus funcionários, exatamente, e as contribuições sociais, que também são ligadas aos seus funcionários, etc. e tal, essas, as igrejas não são isentas, elas têm que pagar, só que não pagaram nem essas essas esses tributos muitas das igrejas né claro nós estamos falando aí de dezenas de igrejas católicas é, é, evangélicas etc e tal e o total de dívidas e multas porque a pessoa tinha uma dívida não pagava ela ia sendo multada a igreja no caso né pode chegar a um bilhão de reais a quase um bilhão de reais é muito dinheiro e no Congresso Nacional, com a bancada evangélica bombando, o que, que aconteceu? Teve um projeto de lei do Davi Soares. Sabe quem é o Davi Soares? É o filho desse senhor aí, ó. Esse que tá com terno claro. Quem reconhece ele da televisão? É o tal do RR Soares, que tem a igreja, né? Como é que chama a igreja dele? Igreja Internacional da Graça de Deus. Só a igreja dele deve aos cofres públicos 37,8 milhões de reais. E aí, nesse país que agora resolveu misturar religião com política, o que, que acontece? O filho do pastor é o quê? Do bispo, né? É político, é deputado federal o senhor Davi Soares. O que, que ele fez? Um projeto de lei para isentar as igrejas, para perdoar essas dívidas das igrejas que chegam a um bilhão de reais. E o Congresso fez o quê? Já que quantos são? A bancada evangélica? Mais de 100? Menos de 200? Por aí? O que, que eles fizeram? Aprovaram aprovaram o perdão da dívida. Só que agora, essa batata quente está na mão de quem? Do presidente Jair Bolsonaro. Ele pode sancionar e dizer, ok, vamos perdoar a dívida das igrejas, ou ele pode dizer, não, não dá. Sabe por que não dá? Porque nós estamos num momento em que a gente está fazendo reforma tributária, reforma da previdência, reforma fiscal, Reforma administrativa para quê? Para economizar dinheiro. Porque nós, governo federal, precisamos de dinheiro. A gente está dando aí auxílio emergencial para todo mundo. A dívida pública é estratosférica já. Ou seja, nós não temos mais condições de ficar dando dinheiro para a igreja. De dívida, de contribuição previdenciária e social que deveria ter sido paga. Mas não foram. Só que, quem são os aliados do presidente? A bancada evangélica. Quem ajudou Bolsonaro a chegar lá? A bancada evangélica. Quem vai ajudar Bolsonaro a aprovar as leis, os projetos, os planos que ele quiser? A bancada evangélica. Será, então, que o presidente Jair Bolsonaro Vai sancionar ou vai vetar esse perdão? Boa questão, né, minha gente? Boa questão.